E aí galera, Lux Soares na área, tudo tranquilo com vocês? Lux Soares? Mas quem é Luke Soares? Sumiu! Talvez vocês não lembrem de mim, mas da ruiva com certeza vocês lembram. Pois é, estamos um pouco ausentes, mas em breve retornaremos às nossas atividades. Eu tô aqui hoje galera, a pedido do Fernando88. Ele fez alguns comentários aí no meu canal uh, a respeito do funcionamento do Quick Shifter da Realtech que ele instalou na, na Z800 dele. A dúvida era como se comporta o percentual do sensor de câmbio com a moto desligada, certo? Então eu vou mostrar aqui no aplicativo que já está conectado ao Quick Shifter. 0% valor do sensor, certo? Eu vou dar só uma cutucada aqui no, no câmbio, ó, 51, dependendo da pressão que eu dou, 17, chega a 100% quase fazendo a troca de marcha, não fez porque eu estou com a moto parada. Certo? Para a primeira, a mesma coisa, ó. 40, eu não cheguei até o limite do, do, do pedal, até onde ele tranca. Ó. Ok, a minha está programada para chegar no limite de 70%. E aí faz o corte do giro do motor para fazer a troca de marcha pelo quick shifter. Ok, mostrando aqui embaixo. Então o quick shifter está instalado aqui. Isso aqui já trocou para a primeira ali, ó. E ali vai o percentual. Ok? É mais ou menos isso aí, então, galera. É isso que eu queria mostrar para o Fernando. Espero que eu tenha tirado a tua dúvida, Fernando. Qualquer coisa, manda ver. Escreve lá. Falou? Já estamos inscritos no teu canal também, amigão. Abraço, ó. Vamos então dar uma atualizada na configuração atual da ruiva, certo? O que, que nós temos? Amortecedor de direção, Max Race, chavezinha especial da Suzuki, modelo red essa moto ela não tem codificação, então é simplesmente fazer uma cópia, capa de manopla da Circuit, tem um, um bom grip, muito bom, melhor que o original, por isso eu troquei, espelhos estilo rizoma, modelo Tomok, os piscas são escute, não é LED, é lâmpada comum, os sliders anchor. Aqui temos o Quick Shifter, o sensor do Quick Shifter, que ele vem, sobe aqui por essa fiação e vai lá para frente do, do motor. Não temos mais o servomotor, optei por colocar o servo eliminator da Realtech. Rodas são vermelhas, a moto está coberta, mas mesmo assim está um pouquinho suja ainda. E aqui não para de chover, não dá nem, te, nem tempo de lavar a moto. O paralama também foi pintado na cor da moto. E stomp grips para o tanque. Ajuda bastante na, na firmeza da, dos joelhos no tanque. E é isso, gurizada. Acho que é isso aí. Falou? Até a próxima!